Eu descobri a melhor forma de acabar de vez com 99 Polpa e Uber Pro, sendo uma técnica completamente infalível e vou precisar da ajuda sua e de todos os motoristas que estão cansados de ser explorado pelos aplicativos. Para quem sabe assim a gente pelo menos ter aquela tarifa que não é digna, mas pelo menos dá para pagar as contas. <música> Se você está caindo de paraquedas aqui no meu canal, prazer, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo aqui da cidade de São Paulo. E eu estou criando esse vídeo aqui porque, meu amigo, está cada dia mais difícil. Nossas tarifas estão praticamente sendo prostituídas pelos próprios aplicativos. O nosso trabalho está sendo ofertado de forma demasiadamente baixa. E você sabe do que eu estou falando. Uber Promo, 99 Polpa, InDrive está cada dia mais fazendo com que nós pagamos para trabalhar. E isso é intolerável, né, meu amigo? Então eu vou mostrar pra você um vídeo de, que mostra como faz para poder praticamente desativar de vez a categoria Uber Promo do aplicativo da Uber. E assim eu tenho certeza que não só você, mas como toda a classe de motorista será beneficiada. Então vamos lá assistir o vídeo aqui. Ô galera, é o seguinte, olha o que nós descobrimos aqui, ó. É, principalmente aqui em Luziano, que é cidade pequena Dá pra controlar, tá vendo, o BX Promo desligado Tá desligado Aí vai, faz um pedido de corrida aí Aí vai fazer um pedido de corrida aqui, ó Não vai aparecer, tá vendo, não aparece a opção Uber Promo, tá vendo, pro passageiro Agora eu vou ligar o Promo Vou ligar o Promo, ó Liguei o promo. Tá o promo ligado. Vou até colocar aqui pra ver. Ó, o promo tá ligado. Agora faz o pedido de corrida aí. Olha o maldito do promo aí, ó. Tá vendo? Olha o maldito do promo aqui, ó. Tô meio desfocado, peraí. Olha o promo aí, tá vendo? Agora eu vou desabilitar o promo. Ó. Desabilitei o promo. Atualiza aí. Faz o pedido de corrida. Isso nós estamos fazendo agora três horas da três e pouco da manhã três e vinte da manhã porque não tem nenhum carro online. Cadê o promo? Tá vendo? É só isso, ó. Vou habilitar o promo aqui no de motorista. Faz o pedido mais uma vez aí para vocês verem. Ó. Ó, ó, o... o do passageiro, aí, ó. Olha lá o promo, tá vendo? Ou seja, se ninguém ligar o promo, nem o motorista, ó, os motoristas tudo desligar o promo não vai aparecer promo para o passageiro simples assim é assim que funciona agora é só passar esse vídeo para frente aí e ver se o motorista aí cria cria essa, essa atitude aí né velho de largar de ser besta largar de ser besta e começar a trabalhar ganhar dinheiro aí porque por isso que tem hora que o promo não aparece eu já isso aconteceu comigo várias vezes é justamente por causa disso aí, porque não tinha nenhum carro com o Promo ligado. Ou seja, vamos desligar essa porra desse Promo aí. Bom, viu? Na verdade, não tem muito segredo. Consiste de você desligar o seu aplicativo ali com função do Uber Promo, porque assim não vai aparecer para os passageiros. Não aparecendo para eles, nós seremos beneficiados, porque só vai ter a categoria do Uber X, que não é uma tarifa digna, mas dá para pelo menos pagar as contas é melhor do que você rodar por menos de um real por quilômetro né então pega esse vídeo compartilhe em todos os grupos do Facebook do WhatsApp para que todos fiquem sabendo como faz para desativar de vez esse Uber Promo porque o passageiro não chamando não tendo motorista logo mais o aplicativo da Uber vai desativar de vez essa função beleza e falando de categorias que estão pagando um absurdo que não dá nem para pagar direito a manutenção e muito menos o seguro do carro eu vou lá para vocês eu troquei agora a minha proteção veicular pela MASP, Proteção Veicular. Olha, ela é completíssima, tem o um melhor benefício, o um melhor atendimento, além de ter preços super bacanas para os motoristas de aplicativo. Então não perca tempo, acesse o link que está aqui na descrição, faça uma cotação e vê se vai ser melhor também para você. Bom, e olha só que bacana mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você. Então te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal. Combinado?